Agora tá gravando, Vamos gravar o Vanilson, hein? o comedor. até Itaporanga não fazer nada tá um friozinho bom, cara pra andar vai tá perigoso só os pneus, que vai demorar um pouco mais a esquentar a pista tá bem seca e fresca vai dar pra nós andar um pouquinho pra... amanhã aqui nesse figão tem cavalgada vem uma galera de moto os amigos lá de Cacoal Pimenta de Paraná mas diferente da cavalgada de Alvorada Alvorada tem um espaço para moto, né, que é duas pistas Aqui é somente uma Mas vai chegar, ficar paradão E ver a galera passar Hoje o tempo tá bom demais Pra andar de moto Quero mandar um abraço aí, ó Os amigos que estão lá na Lá em Cotibamba O que o Everton, Tiagão Sandrão, né? O Sandrão é boliviano já Isso lá não é brasileiro não O Sandro tá perto, né? Tá fazendo internado dele mais perto A galera tá lá em ainda, né? Mas logo o Tiagão já tá aqui, ó Perto de nós Tiago mora em Cacual a física de pimenta o sandão é lá de Guaiará e o Réal até Paulista Malandro Papel E tá feio né cara tá feio pra essa galera lá não tá fácil não a Galera chega lá estuda tem um ensino melhor do que aqui no Brasil e um perrengue da porra pra fazer um revalida O governo aqui não valoriza o estudo da, da galera lá A qualificação lá é ótima, cara Mas é assim, né? A vida que segue a galera vai logo, logo, botar com sangue, na mão aí Trabalhando, ganhou dinheiro e colocando moto pra nós entrar. Não tava fazendo nada hoje. Pode da porra. Segunda-feira eu vou pedir para trocar o tanque da minha moto. Infelizmente ela caiu e acabou amassando o tanque. Coloquei até uma adesivinha aqui, ó. já é uns mas tem uns tem buraquinhos lá que é trabalhar para perto eu tô falando meio estranho assim que eu coloquei aparelho onde essa porra incomoda pra caralho até quando eu acostumar com isso o microfone já é bem roto né porque o microfone que eu não gosto eu uso uma bala grava que é ela é bem grossa e agora com a parede na boca, vai pegar o padrão. Mas tá aí, o importante é o visual. E eu vou ir andando de boa aqui. Não vou correr muito não, mas eu tô de boa. Corre lax. E acelera, tá vendo? Entra na Béra, acelera, pô. Eu não tenho! Qual é a única curva que tem que fazer atrapalha a gente faz? Pergunta Linha, TJ, só, só corre só na descida, não, TJ, menos 200 na subida também. Mostrar pra vocês que aqui é bem subida, ela não tem que rotação. aqui no Itaporanga vai ser um bate volta chegar aqui só tirar uma fotinha postar lá no grupo dos Roda Presa que nós tem um grupo aqui que dos motociclistas que não manda olha lá CB 300 com bico de pato ficou bacaninha e o grupo nosso é da galera que não anda Motoqueiro meia-roda lá é mato. É. Tá aí, para quem não conhece, esse aqui é o Poço Itaporanga. Posto, vou dar uma paradinha nessa esquina aqui e ficar aqui um pouco, tirar umas fotos aqui e pronto.